Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube com o propósito de informá-los sobre um importante projeto de lei aprovado em primeira votação na Câmara Municipal de São Paulo. A aprovação se deu ontem, dia 8 de julho. O projeto agora aguarda uma audiência pública e será votado é, numa segunda é, discussão. Este projeto, que tramita já há algum tempo na Câmara, ele recebeu um substitutivo justamente para incluir nele medidas tributárias. E uma delas, objeto dessa nossa conversa, é, atinge exatamente as sociedades de profissionais, conhecidas em São Paulo como o SUP. Eu estou falando, pessoal, das sociedades de médicos, dentistas, arquitetos, engenheiros, contadores, enfim, sociedade de profissionais liberais. Vocês sabem que estas sociedades estão na mira do fisco municipal já há algum tempo. Em 2015, a prefeitura, antes de iniciar sua ação de fiscalização e cobrança, ela criou um programa chamado Programa de Regularização de Débitos. Para vocês terem uma ideia, quem aderiu em 2015, teve o perdão da dívida se ela não ultrapassasse um milhão de reais. Muita gente aderiu, muita gente não quis aderir, muita gente perdeu o prazo e muita gente simplesmente não sabia, não soube do programa. Muito bem, de lá para cá, quem não aderiu, é, está sendo implacavelmente fiscalizado pela prefeitura de São Paulo nós temos inúmeros processos administrativos e judiciais discutindo essa questão da tributação das sociedades pelo seu faturamento vale lembrar que a prefeitura não não desenquadrou apenas a prefeitura além de desenquadrar ela simplesmente retroagiu cinco anos cobrando dos médicos, advogados, dentistas, contadores, algo que eles sequer sabiam, uma dívida, uma suposta dívida que eles sequer sabiam que existia. Pois bem, essa, essa discussão está se arrastando ainda no administrativo e no judicial. E, atualizando vocês, a Prefeitura tem perdido muitos processos. Então, o tempo tem mostrado que retroagir essa cobrança é inconstitucional e e ilegal. Bom, talvez esse inclusive seja um dos motivos da inclusão neste projeto que eu estou comentando com vocês, que foi aprovado ontem, dia 8, em primeira votação. Eles estão incluindo um dispositivo nesse projeto que autoriza a reabertura do programa de regularização de débitos de 2015. Pessoal, eu já alerto que pelo que eu tomei conhecimento do projeto, e ainda é um projeto, não haverá remissão, ok? como houve em 2015. Porém, lembrando que quando eu digo remissão e anistia, significa dizer perdão, não haverá. É, o que haverá é a aplicação das outras regras que existiam no programa. É, redução ou exclusão de multa, exclusão de juros, possibilidade de parcelamento, uma redução do principal, ou seja, aqueles que estão discutindo hoje, mas que não tenham o interesse de persistir com essa demanda, poderão se virar lei, aderir ao PRD, pagar à vista ou parcelado e se livrar aí de uma discussão administrativa ou judicial. Esta informação é importante para que cada um olhando para o seu caso, para o seu processo, tome a melhor decisão. Eu sempre digo que a melhor decisão é aquela que eu tomo quando eu tenho todas as informações. E aí eu venho e decido. Então, aqueles que estão passando por essa situação, vale aguardar, porque a abertura será ainda neste ano de 2020. Mas eu repito, se você tem um processo em curso, judicial ou administrativo, Avalie, porque as chances de você desconstituir a autuação e anular todos os autos, elas continuam sendo muito interessantes. É, com o passar do tempo, os contribuintes, as teses de defesa dos contribuintes têm ganhado força, sobretudo no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, vai ser preciso avaliar. Vale a pena eu resolver desistindo e pagando uma parte ou vou persistir na discussão e anular tudo cada um terá oportunidade para tomar a melhor decisão eu estou à disposição de vocês para orientá-los naquilo que for necessário aproveito para convidá-lo a assistir outros vídeos aqui do meu canal dá um like compartilha com os amigos faça sua inscrição toda vez que tiver um vídeo novo você é avisado um grande abraço, muito obrigado por sua audiência e até uma próxima oportunidade. Até lá!